Excelente almoço aqui é com enorme satisfação e alegria que a gente dá então reinício ao, ao nosso simpósio sobre o impacto da inteligência artificial e da robótica no futuro do trabalho e do emprego, coordenado pelo professor Virgílio aqui presente. Então, é, agora na parte da tarde... Parte da tarde nós vamos falar inicialmente sobre o impacto da inteligência artificial e da automação na pesquisa científica. E para tal, é, nós temos a presença é, do professor José Manuel Seixas, da UFRJ, do professor Fábio Com e, e do professor Gonçalo Pereira, da, é, da Unicamp. Eu vou ler rapidamente aqui uma pequena biografia de cada um deles, para que os professores os conheçam. Então, o professor Fábio Con da USP, ele é doutor em ciências da computação pela Universidade de Illinois é, e é professor titular da USP. Ele tem experiência na área de ciência da computação com ênfase com <risos> em sistemas de software, atuando principalmente nos seguintes temas, sistemas distribuídos, computação em grade, middleware... Reflex, middleware reflexivo, métodos ágeis de desenvolvimento de software, informática em saúde, multimídia e computação musical. Bem, bastante, cobre uma área bem, né? bem grande. É... E ele também é coordenador adjunto de pesquisa para a inovação da Fundação de Amparo Pesquisa, FAPESP, membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Computação e avaliador de propostas altamente inovadoras dos programas FP7 e Horizon 2020 da Comissão Europeia. Seja muito bem-vindo, professor Fábio, é, o professor Gonçalo Pereira, professor da Unicamp. Doutor em Genética Molecular pela Universidade de Düsseldorf, Alemanha. É livre docente e professor é, é, titular da Unicamp. Na área empresarial, foi cofundador e cientista-chefe da Grambio, a primeira e maior usina de etanol de segunda geração do país, onde desenvolveu variedades de cana, de, de cana é, sistema de fermentação e leveduras de segunda geração. Ele atualmente é diretor do Laboratório Nacional de Biotanol, dedicado ao desenvolvimento de ciência e tecnologia para a bioeconomia. Pereira, o Dr. Pereira também ele é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e é convidado como expert da Comunidade Europeia para a Bioeconomia e do Conselho do Fórum Econômico Mundial para a Biotecnologia. Muito obrigada, doutor Gonçalo, por ter aceito o nosso convite. Por, e por último, mas não menos importante, nós vamos ouvir o professor é, José Manuel Seix, professor da COPE, com quem eu tenho colaborado é, cientificamente nos últimos anos, né, numa colaboração extremamente frutífera, juntando a minha área, sou da área biomédica, com a área das engenharias, é, e também é com muita alegria que eu o recebo. O professor Seixas é doutor em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atualmente ele é professor titular. Ele tem experiência na área de inteligência computacional e processamento de sinais, atuando principalmente nos seguintes temas teoria e aplicação de inteligência computacional, instrumentação eletrônica, tecnologia sonar e qualidade de dados. Então, é, o, é, a gente vai começar com o professor Seixas, inclusive ele está recém-operado e pede até desculpas porque a voz dele está é, um pouco mais fraca. Então, Seixas, muito obrigada por ter vindo recém-operado <risos> para o nosso simpósio e dar sua contribuição. É. É sentar. Vou tentar ficar em pé. Então, a voz não está muito boa, né? porque eu operei a tireoide, então está meio fraquinho. É... Eu vou falar sobre os aspectos de abrangência né, na pesquisa, os impactos que isso tem praticamente em quase todas as áreas, e falo também dos temores. Para ilustrar os temores, eu já coloco aqui, e o site do meu laboratório ele foi hackeado esse fim de semana, tá? Só para dar um, uma ilustrada no tema que nós temos hoje. Tem um controle. Tá yeah. onde? É? Bom, se vocês olharem é, a abrangência dos temas que a área de inteligência artificial, inteligência computacional está envolvendo, vocês vão ver que vai ter praticamente todas as áreas. Bom, não está funcionando lá muito bem o nosso pointer, mas tudo bem. Vocês vão ver em energia e então nós vamos ter cidades inteligentes, o grid de, de o smart grid para energia repara que os hackers também vão poder atacar esse lado. Então, segurança é um item importante. Vocês vão ter é, todas as áreas da energia elétrica, nuclear, óleo e gás envolvendo essas aplicações. É, não tá... <risos> Ah, valeu. É... Algumas áreas vêm tendo uma certa lentidão na aplicação de inteligência computacional, haja vista as necessidades de performance, ou porque elas exigem uma aplicação é, com grande garantia de que a performance seja repetitiva, ou porque você precisa avaliar qual é a incerteza da performance que você advoga. Então eu vou comentar que essas são as últimas áreas que estão aderindo... Por problemas de que os desafios estão de tal maneira que não está dando mais para resolver como se fazia antigamente. Eu vou comentar um pouco da defesa, particularmente o Brasil está envolvido no projeto do submarino nacional, um submarino convencional e um submarino nuclear. Vocês têm ideia né, de que a defesa é uma área onde a performance é preciso ter garantia de atuação em condições bastante adversas. Né? Os sistemas são variantes no tempo, você tem problemas de detectar novidades, anomalias, é, um, um ambiente altamente denso de ruído. Então, a demanda para um, um submarino nuclear é muito forte. Vocês vão ter a área de física. As áreas básicas da ciência, há muito, trouxeram a estatística para dentro delas. A engenharia mais recente. A elétrica entrou nisso lá pelos anos 30 do século passado com radar e sonar. E nos anos 60 com a teoria a estatística das telecomunicações. Mas a física não. Ela precisa muito de identificar a incerteza. E ela não pode conviver com tendências estatísticas. Então ela foi muito reticente a absorver. Nos anos 90, a física experimental de partículas já teve alguma tentativas de modelagem com inteligência artificial, mas era vista com bastante reticência. E eu vou comentar um pouco esse assunto, porque agora não tem mais jeito. Agora a física experimental invadiu a área de é, análise multivariada e, em particular, a parte de inteligência computacional. É, são é, aplicações com grande impacto, tanto científico como tecnológico, a gente vai comentar. A área de saúde também tem o mesmo problema. Ela precisa ter, trabalhar com as incertezas e ela precisa muito evitar a tendência estocástica. Então, também é uma área onde a aplicação dessas técnicas é, exige cuidado e há uma, uma exigência maior do, dos profissionais da área nas aplicações. Bom, toda uma área é, que hoje a gente está denominando com analytics, acaba envolvendo... O resto né, de grandes eh, ambientes, por exemplo, a, a, as Olimpíadas, já teve um sistema aplicativo de inteligência computacional que indicava para o prefeito onde é que estavam os problemas. Então, quando começou a surgir o problema lá com a Austrália, imediatamente foi detectado nas redes sociais e o sistema pôde alertar ao prefeito da situação e ele pôde agir. Hoje vocês têm, por exemplo, no jornalismo, se vocês olharem lá no R7, o Trends é também uma, uma aplicação de inteligência computacional onde esse sistema fica varrendo as redes sociais, o Google e várias aplicações e várias, milhares de sites hoje em dia para tentar identificar o que está que bombando né, nesses ambientes. E você vai ter, então, coisas ligadas, por exemplo, à qualidade de dados. Esses modelos são formados a partir de dados, então... Se você não conseguir elaborar sobre a qualidade desses dados, a qualidade da sua informação vai ficar prejudicada. Então, hoje em dia, a qualidade de dados passa a ter grande importância nesse ambiente de Big Data, onde os dados vão drivando os modelos e as aplicações. Você vai ter na área industrial... Hoje a gente fala internet das coisas, mas se você levar para a área industrial, todas as coisas industriais vão estar conectadas. Isso dá uma revolução muito grande na operação industrial. E é, tudo isso está muito conectado hoje com a indústria da inteligência artificial. Telecomunicações e transportes já tem bastante aplicações. A engenharia já vem desenvolvendo essas aplicações há algum tempo. Bom, o que, que nós temos hoje? O ambiente de inteligência artificial permite que a gente tenha algoritmos então você vai ter algoritmos bastante sofisticados operando sobre grandes massas de dados, mas você também tem é, um alicerce da matemática muito forte para dois caminhos. Um caminho é você elaborar sobre o pré-processamento que você vai dar nesses dados. Então é um caminho que você procura uma representação por aprendizagem não supervisionada, ou seja, você não precisa da etiquetagem dos dados, você pode encontrar uma representação onde a estrutura essencial desses dados fica mais evidente, a chamada informação latente. Então, esse caminho de representação multivariada te dá uma linha que é a compactação. Você pega informação de alta dimensão e reduz essa dimensão para uma informação de, de dimensão menor. Vocês veem pela pelo grande número de aplicações que eu mostro aqui que hoje em dia mais de mil um espaço de mais de mil dimensões é comum e a gente consegue grande redução em diferentes áreas então a compactação é uma motivação outra coisa interessante a estrutura do pré-processamento pode englobar a esparsidade ou seja por exemplo quando você está numa interface homem com a máquina né o brain machine interface você sabe que tem muitos sinais envolvidos na tua atividade. Quais são os sinais que são realmente decisivos? Você espera uma esparsidade, poucos sinais dominando o cenário. E você ainda pode fazer essa identificação desses sinais de forma não negativa. Ou seja, você olha para o sinal e vê qual é o maior. É uma maneira muito simples de você identificar quem é que está mandando na aplicação. Ademais, você ainda pode ter um, um modelo gerativo baseado em informações que são independentes, que construíram aqueles teus dados. E, por fim, você precisa de introduzir o contexto, a tua, a tua informação topológica, a tua informação específica, que é provavelmente acumulada da área de muitos anos. Bom, com isso, você tem, por exemplo, uma aplicação como essa. Você tem mil sinais sendo coletados por diferentes sensores, somente dez realmente importam e o sistema é capaz de recuperar esses dez. Então, a matemática acompanha essa evolução dos modelos inteligentes, fornecendo ou técnicas e novas concepções, ou concepções antigas que são resgatadas. Por exemplo, é, a área de, de mecânica já usa há muito tempo os tensores, mas... A parte de inteligência e a parte de processamento de sinais começa a revisitar os sensores. Por quê? Os sensores são é, é, generalizações das matrizes, dos vetores. Mas se vocês olharem, hoje em dia, para você resolver um problema, você tem muitos olhares sobre o problema. Você tem muitas informações de diferentes sensores. Você pode combinar isso através dessa álgebra dos tensores que te permite isso. A estatística também já está te dando informação para você lidar com coisas que são relativamente novas para as áreas de ciências básicas e a engenharia não tanto, que são as áreas, por exemplo, de estatística não gaussiana. Então, você tem condições de tratar, como por exemplo, a estatística da divergência, ela permite você trabalhar sob dados não gaussianos. Hoje em dia, muita gente tem trabalhado com sinais não gaussianos de forma gaussiana. E essa transição está sendo pavimentada exatamente porque a engenharia já trabalha também com isso há muito tempo. E a estatística está te dando essa informação. Então, veja, você tem os modelos sendo construídos e você tem a matemática colada em você. A estatística já está presente há muito tempo nas áreas básicas, a engenharia já tem quase um século que atua em combinação com a estatística e as outras áreas estão vindo juntas com a estatística. Então, não está mais completamente isolado como era... Há um, um pouco tempo atrás. Bom, e nós temos hardware e software, em princípio, disponíveis. Existem frameworks que permitem você é, baixar um modelo pré-treinado e fazer pequenos ajustes. Isso amplia a sua capacidade de operação em situações que não são tão performáticas. Em áreas mais sensíveis, você provavelmente não vai poder fazer isso. Bom, um outro modelo é você abstrair... É, toda essa parte de infraestrutura, toda essa parte de camadas mais abstratas da informação, você captá-las no próprio desenvolvimento do modelo. Então, o Deep Learning, o aprendizado profundo, surge nessa linha. Repara que há um incremento enorme das citações dessa técnica, já em 2016, e você tem um problema, você tem modelos muito mais complexos, o hardware e software têm facilitado isso. E, por outro lado, você tem que se ligar no problema da perda de generalidade, no número de graus de liberdade que você tem para apresentar o problema. Às vezes, o cara tem poucos dados e quer aplicar isso. Então, temos problemas também nessa, nessa maneira de, dessa, desse desejo enorme de você ser um cara moderno. Um cara moderno tem que fazer aprendizado profundo, está certo? Mas, talvez, você não possa porque os graus de liberdade da tua aplicação não te permitem. Bom, no aprendizado profundo, você já vem superando toda essa parte de extração de características, tentando, por meio de camadas, abstrair essa informação e no próprio processo conseguir capturar a informação inteligente. Mas você também pode vir para outro caminho. Em vez de você tentar trabalhar com reduções de dimensão, você pode aumentar a dimensão. Então, o SVM é uma técnica bem interessante e também traz uma matemática bastante sofisticada e exige uma outra parte, além da esparsidade que a gente viu anteriormente, todas essas técnicas também exigem uma grande aderência ao teu problema, ou seja, a regularização do teu problema, ou seja, conceber que os teus dados não trazem a verdade completa da aplicação, passa a ser muito importante para você não ficar... É, você precisa de uma coisa mais plástica do que tão aderente aos seus dados. Então, regularização, esparsidade, costuma ser o caminho para você evitar que todas essas aplicações, no final, não funcionem tão bem na realidade. Bom, o que eu vou comentar agora são essas três áreas que são mais reticentes com os modelos é, estocásticos e com inteligência computacional. Então, nós temos aqui, isso é tirado da imprensa. A marinha decidiu é, que a acústica submarina é a área mais importante para ela desenvolver nesse momento. E ela tem como objetivo o, a construção do submarino nuclear. Não sei se vocês têm noção do arrasto tecnológico que um submarino nuclear tem. Ele é muitas vezes mais complexo do que um avião, por exemplo, que já é bastante complexo. Então... Ter um submarino convencional, em primeira instância, e depois um, um, um submarino é, nuclear, é uma coisa que é um desafio muito grande para a nossa engenharia e todas as áreas envolvidas. Além do mais, a Marinha tem um objetivo, a partir desse conceito da Amazônia Azul, ela objetiva monitorar todo esse caminho, que além da parte econômica específica né, de transportes, etc., ela também tem o pré-sal com um objetivo que talvez possa ser atacado por pirataria ou por outros, modelos, outros modos de ataque. Né? Então, aqui também, a parte de tecnologia sonar tem grande importância, como também no submarino. Agora, então a, a defesa tem uma, uma característica, ela exige performance determinística, ou seja, eu tenho que detectar é, novidades, porque certamente uma situação real eu posso encontrar um navio, né, um contato que não seja conhecido, isso é bem provável. Então, eu tanto tenho que conhecer os dados que vão drivar os meus modelos, como também eu preciso detectar as novidades e, a partir daí, ser capaz de identificá-las. Por outro lado, eu preciso disso de um nível bastante alto e eu tenho que ser resistente a todas as condições de mar e tudo que existe. Então, ela tem essa, essa questão, mas se vocês olharem os modelos mais novos... De, por exemplo, de tecnologia sonar, já tem embutido um monte de, de modelos inteligentes. né? Hoje a marinha está recebendo submarinos da França em um processo de transferência de tecnologia. E a gente percebe, embora você sabe que tec, transferência de tecnologia é um jogo curioso. né? O cara que vai transferir quer que você não saiba nada. E o cara que está sendo transferido a tecnologia quer saber tudo. Mas se o cara não estiver preparado, ele não sabe nada mesmo. Né? O jogo é esse é transferir a tecnologia para quem não sabe. Esse é o objetivo da transferência de tecnologia. Porque, claro, que a França não quer que o Brasil dispute o mercado de defesa, que é enorme, que tem, que tem um alto valor agregado, e ela é um parceiro importante nesse mercado. Então, é um jogo importante também assessorar a marinha no processo de transferência de tecnologia. Mudando de história, e agora indo para a história do universo, o objetivo da física de partículas ele é muito ambicioso. Então, por exemplo, desde o Big Bang até hoje, vocês veem aqui, nós estamos no, na área do bilhão de, de anos, né? mas hoje em dia, o experimento no CERN, né? o Centro Europeu para a Pesquisa Nuclear, ela está sentado aqui, ó. eu faço um, um túnel do tempo no laboratório que está a 100 picos segundos do Big Bang. Parece pouco, né? para a engenharia seria quase igual. Mas para a física é infinidade. Né? Além do mais porque existem modelos, da física que existia antes do Big Bang. Então, é uma área bastante, assim, de uma demanda muito forte por soluções bem complicadas. Nessa época aqui, eu consigo recuperar partículas que não estão mais existindo na, na natureza, né? E que, porque naquela época eu estava muito energético, né? Hoje, eu já estou com a formação das galáxias, já estou com tudo como a gente tem hoje em dia. Mas como é que eu descubro, então, uma partícula que estava há 50 anos sendo buscada esse bóson de Higgs, a partícula de Deus que vocês certamente ouviram falar na, na mídia. Bom, curiosamente, eu vou trabalhar com um modelo que tanto serve para olhar os astros como para olhar as partículas, o interior do, das partículas mais é, subatômicas, né? Então, eu vou estar numa faixa de 10 a menos 19 do metro. Essa é a resolução dos detetores que nós construímos. Ah, curiosamente, o modelo padrão das partículas, ele é equivalente ao nosso modelo da química, né, da, da, da tabela periódica, ele consegue dizer como todas as partículas estão é, construídas, né, quais são as partículas fundamentais e quais são as forças que unem a estrutura atômica. Bom, para isso, a gente chegou, depois de tanta luta, né, de tanta... Tem, o CERN tem 60 anos, né, 63, é a minha idade, eu nasci em 54 junto com o CERN, curiosamente. E, apesar de todo esse avanço, repara, o que nós conhecemos hoje do mundo real é 5% da matéria. A matéria escura e a energia escura são modelos que ainda não foram comprovados, e que a gente ainda não tem uma boa definição. Por outro lado, alguns alegam que para todas as partículas que a gente conhece, conhece hoje, a gente teria uma supersimetria, ou seja, partículas supersimétricas, mais pesadas. Isso nos levaria que, depois de 50 anos que a gente levou para achar o bóson de Higgs, esses modelos supersimétricos chegam a apontar que tem 11 bóson de Higgs. Cara, 50 anos para achar um, e vai ter que achar 11. O negócio não está mole, não. Então, como é que você faz para achar esses modelos tão raros? Você aumenta a chance de colisão de partículas. Então, basicamente, o que a gente faz é isso. Esses desafios hoje se movem também para matéria escura. É uma matéria que a gente não vê. Então, a gente só consegue detectar a partir de efeitos gravitacionais. E a energia escura, que é uma forma hipotética de energia, porque a gente está percebendo que... Há uma expansão do universo. Bom, esses temas então também estão ganhando espaço, né? porque é, essa colisão de partículas que a gente faz hoje, a gente faz com colisões a cada 25 nanossegundos, gerando 60 terabytes por segundo de informação durante um ano inteiro. E Esse experimento deve durar, já dura há quase 10 anos, ele vai durar mais uns 10, vai até mais ou menos 2030. Então vocês veem que o Big Bang, Big Data de Big Bang, é bastante big, na verdade. Né? Como é que você acha o de higgs Bom, a física tem essa maneira, né? ela cria um modelo hipotético, né? um modelo teórico, que só tem que satisfazer as simetrias teóricas da física, e depois você monta é, as possibilidades, né? o fenomenologista ele monta quais são as possibilidades, as estatísticas de cada decaimento decorrente dessas partículas que são estáveis. A gente nunca vê essas partículas diretamente, sempre de modo indireto. Então, repara, o Higgs, na verdade, decai em todos esses caminhos coloridinhos que a gente vê aqui. E ele foi descoberto, curiosamente, num canal que é três horas de grandeza menos frequente que o mais frequente deles. Só que esse... Canal frequente é muito difícil de ver, porque o background, o ruído de fundo do experimento é desse tipo de partícula, então suja muito a informação. Então a gente foi partir para o gama-gama, que na verdade são elétrons, né? uma coisa mais tranquila para todo mundo. Mas, na verdade, para achar o Higgs, a gente precisa achar todos esses modos, esses modos de decaimento. Então é uma coisa bastante complicada, a gente não sabia a energia, a gente sabia a faixa. Os outros experimentos que fracassaram na tentativa de ver o Higgs já sabiam que estava por volta de 90. E nós achamos em 125 uma partícula extremamente pesada, muito pesada. Bom, mas a questão agora... Cadê? Ah. Será que eu tenho o bóson, porque o modelo padrão prevê que só tem um bóson. Então eu tenho que achar todos aqueles decaimentos. Ou será que eu tenho aqueles 11 bósons? É o ou é um? Então, nós estamos naquele problema da agulha palheiro. O palheiro agora é digital, 60 terabytes por segundo durante vários anos. E a agulha tem 10 a menos 19 do metro. É extremamente rara, pequena. Como é que a gente vai resolver isso? Aumentando o número de colisões que eu tenho por cruzamento de feixe de partículas. O é que acontece? Eu vou empilhar sinal. Então, agora eu vou ter um problema, porque todos esses problemas de partículas são reconhecidos como? Reconhece o mesmo padrão que a área de inteligência artificial conhece bem. Mas se o padrão começa a se deteriorar, começa a ser distorcido, eu tenho um problema sério. Então, a física de partículas é curiosa. Ela primeiro diz, cara, tem que resolver assim. O evento é raro, eu vou empilhar o sinal. E você se vira para desempilhar e achar um método que consiga resolver. Durante 50 anos a gente fez de uma maneira. A gente olhava a física do processo escolhia 13 variáveis extremamente poderosas e fazia combinações delas duas a duas, que é como o ser humano consegue enxergar bem. Beleza, descobriu o Higgs assim, mas já teve que apelar para um método de inteligência artificial. Depois não teve jeito, porque começou a empilhar o sinal. 50 anos de física de partículas experimental, foi para o saco, porque não solucionava mais o problema aí teve que aderir a um modelo mais radical de inteligência computacional repara que esse tipo de experiência, olha quanta gente envolve desde o pessoal que é membro, colaboradores e observadores, é muita gente claro que a África está sempre de fora cada vez mais você vai isolando né? e esse é um dos problemas que a gente vai discutir aqui, né? o que vai acontecer com a mudança né, de paradigma nessas áreas todas que a gente está discutindo com os empregos que vão sendo perdidos. O que vai acontecer com a imigração africana? Cada vez mais distante do, do mundo que a gente está vivendo, de mudanças tecnológicas tão profundas. Bom, mas vocês veem que, no mundo desenvolvido ou em desenvolvimento, quase todo mundo está envolvido nesse tipo de experimento. Tem um diferencial tecnológico muito grande você participar disso. Bom, então o que, que o físico vai fazer colhe de partícula, no caso nós estamos colidindo prótons, para ver o que tem dentro. Uma coisa bem comum né, que a gente fazia de criança, quebrar porcaria do brinquedo para ver o que tinha dentro. O físico, de certa forma, é criança e também faz a mesma coisa. Bom, esse experimento, o LHC, é realmente curioso. É um anel de 27 quilômetros, colocado a 100 metros embaixo da Terra, na fronteira da Suíça com a, a França. Então, repara que o cara está vendo lá o telejornal dele às 8 horas da, manhã, da noite, né? E embaixo dele, o pau está comendo com colisão de partículas. Ou seja, o Big Bang embaixo do cara. E o cara não está sabendo ainda bem, né? Bom, nós trabalhamos no maior dos experimentos do LHC, que é o Atlas. Então, para você ver partículas de 10 a menos 19 do metro, você precisa de um cara com 7 mil toneladas, largura 44 metros e 22 metros. É um edifício de cinco andares, que nós estamos falando, com 200 milhões de canais que são adquiridos simultaneamente, canais eletrônicos. E você tem que processar? A cada 25 segundos, um novo evento acontecendo, e cada vez que esse evento, o tratamento de feixe, na verdade o feixe é um, um charuto de 10 a, a potência 11 de prótons colidindo, a gente atualmente recolhe 60 colisões, ou seja, é uma colisão bastante... É, estreita né? curiosamente o nosso sinal olha quantas ordens de grandeza ele está em relação ao ruído é um problema bem complicado além de todos esses canais que a gente tem que processar conclusão toda essa estrutura exige um fil uma filtragem online aqui é o terror, porque se você tiver tendência você nunca mais vai encontrar um dado processo físico de outro modo também, se houver uma física que você não conhece e se você não capturá-la, ela vai desaparecer do teu problema. Porque ao filtragem online você não grava. O que você jogou fora já foi. Esse era o grande medo da física. Mas, com o aumento do problema, ela teve que partir para a solução de inteligência computacional. É um processo bastante longo em que você toma a decisão até anunciar né, a partícula. E o que foi feito, isso era o que a gente tinha, variáveis extremamente... É, discriminantes, hoje em dia a gente tem uma versão que junta uma informação topológica com um, um na verdade um ensemble de redes neurais que tenta solucionar o problema. E, claro, que nós estamos online, nós temos um milissegundo para tomar toda essa decisão. Ah, também vale a pena mencionar que todas as pesquisas em física também têm produtos derivados. Por exemplo, o protocolo WWW foi construído exatamente para resolver esse problema. Como é que o Atos tem 3.800 pessoas trabalhando, de 38 países? Como é que você bota esses caras para trabalhar junto? Então, em 90, 91, o, o TIM resolveu esse problema criando um servidor web, construiu-se o primeiro navegador, etc. E tal. Repara que isso mudou a maneira da gente fazer pesquisa. Totalmente. Mudou a sociedade também. Hoje, o pessoal mais novo não consegue né? era a vida sem o WWW. A saúde também tem esse problema. Se você deixar passar alguma cepa específica da doença, você pode criar um grande problema de saúde coletiva. Então, por exemplo, vou comentar aqui o trabalho que eu faço aqui com a Débora. E a tuberculose. Não sei se vocês sabem, mas a tuberculose hoje é a doença infecciosa que mais mata no mundo. A cada três pessoas no mundo, uma tem tuberculose. Claro que na Alemanha tem pouca tuberculose. Sobrou para quem? Brasil, China, Índia, tem um monte de tuberculose. Então, o Rio de Janeiro é o pior do Brasil, por sinal. E o Brasil está dentro dos 22 países que têm 80% da tuberculose mundial. A tuberculose tem muitos olhares. E qual é o problema dela? É você triar o paciente e depois tentar usar... Técnicas mais avançadas, por exemplo, tem técnicas genéticas que são extremamente caras. O Brasil tem, aderiu a esse método genético, mas ele subsidia o, o, o diagnóstico com base nos métodos genéticos. Como a gente tem muita carga de tuberculose, seria um erro tentar usar todo mundo para passar no teste genético. Então, foi feito um, um trabalho pela faculdade de de medicina tropical de Liverpool, mostrando que redes neurais, nesse modelo que a gente tem usado, é um modelo que combina aprendizado supervisionado com não supervisionado, ele foi o único método custo-eficaz para trabalhar com os modelos genéticos. Então, isso tem sido feito com sucesso já em quatro estados do, do Brasil. No caso do trabalho com a Débora, a gente tem uma doença degenerativa, a PAF, que por acaso acomete no Brasil os portugueses. Isso também, também me interessou, claro, como filho de português. É, e o que a gente tem é que essa doença tem muitos olhares. Ela tem olhares cardiológicos, olhares neurológicos, tem a parte é, é, nefrológica e tem a parte que acomete muito a locomoção. Como você criar um modelo que possa dar uma severidade, uma escala de severidade a essa doença? Então, já tem uns cinco anos que a gente trabalha com a Débora numa escala que foi construída a partir de um modelo som. Bom, então o que vocês veem? Praticamente não há uma área que a gente tenha hoje na pesquisa que não tenha alguém tentando modelagem de inteligência artificial, tentando introduzir modelos, multivariados, com ou assim, essas conexões estatísticas que eu falei. Bom, os fatos agora que podem é, preocupar ou que lançam luz a isso. A China lançou um plano de virar em inteligência artificial até 2030. Bom, hoje em dia vocês não têm congresso que não tenha muito chinês. E você tem chinês em várias universidades do mundo. O que está acontecendo? Ao contrário do Brasil que está exportando, os pesquisadores chineses estão voltando. Porque é massiva, essa, esse investimento é muito massivo. Eles querem criar uma indústria de 1,5 trilhão só para eles. Isso vai representar, lá em 2030, um aumento no PIB de 26%. Claro que isso vai trazer um arrasto espetacular. A China já produz mais papers de, de, de, de aprendizado profundo do que os Estados Unidos atualmente, sem esse investimento. Qual o problema? Como é que vai acontecer com o desemprego na China? Aquela população toda com os, os postos de trabalho sendo substituídos por automação. Esse é um grande problema que também está colocado no plano da China. Existe uma carta de Copenhague, não sei se vocês já tiveram acesso a ela, que tenta refletir um pouco sobre esses problemas. Será que o homem consegue controlar essa evolução? Ou será que a evolução está além do que o homem pode controlar? Aí vem os temores, por exemplo. Não sei se vocês já viram esse livro, O Homem Deus. O pessoal diz que a inteligência artificial é o homem brincando de Deus. Mas o cara diz que não. É o homem é Deus. Tanto que agora você tem uma inteligência artificial divina, né? Já viram o future, Way of Future? A ideia de que, bom, pelo menos esse Deus o cara garante que existe, que ele é criado pela inteligência artificial. Mas, curiosamente, alguns pesquisadores dizem que o homem não vai se encontrar quem ele é, de onde ele vem, essas perguntas que são comuns à humanidade, não vai se encontrar na psicologia nessas coisas, vai se encontrar na inteligência artificial. Tem pesquisadores que acreditam nisso. A outra coisa, a singularity, uma inteligência super-humana, ou seja, as máquinas superando a capacidade humana, a gente não vai entender o mundo. Vai ser tipo, sei lá, um cachorro tentando ver uma televisão. Não sei o que, que ele exatamente pega. O meu cachorro, por exemplo, ele é extremamente... Ele percebe exatamente quando a gente está falando mal dele. Ele tem uma inteligência bichal. Mas eu não sei se ele acompanha uma novela à força do querer. tá certo? Então, o pessoal já está dizendo isso. A gente não vai acompanhar mais o mundo. A gente não vai saber mais o que, que é. Nesse filme, Herro, o protagonista se apoiando para o um sistema operacional inteligente. Vocês já viram esse filme. Então, essas demandas, desemprego. Agora, os empregos vão ser tirados do alto nível também. O deslocamento, muitos já consideram que já começou. A questão é até onde vai e se em uma década já vai mudar tudo. Que alguns estão falando. Como é que você hoje escolhe uma, uma carreira que não tem automação? Como é que o jovem vai se interessar por isso? É outro problema. Tudo isso. Tem um impacto enorme, se é a China e se tem muito investimento, a pesquisa toda vai para lá. Então, todos esses temores também impactam na pesquisa. Então, se você está pesquisando uma coisa que não tem sex appeal em automação e inteligência artificial, vai ter menos gente procurando você. E talvez você não tenha um edital. Vão ter 50 editais de inteligência artificial e você vai estar tá fora. Bom, essas são as reflexões que eu trago aqui para vocês. Outra coisa que também o pessoal fala é, será que nós estamos preparados do ponto de vista da educação, tanto do ponto de vista da graduação ou do ensino médio básico, ou na pós-graduação, né, nós continuamos ensinando o cara para um, uma época de, do, do século XX, não é mais para essa revolução. Concluindo, o impacto na pesquisa é praticamente muito abrangente, difícil você hoje escolher uma área... Que, tenha, que esteja abrigada dessa revolução. É, claro que hoje, por exemplo, é, para contar um casinho, né? em São Paulo está todo mundo fazendo modelo, mesmo o cara que nunca fez modelo. Todas as indústrias tão, hoje tem um, um grupo de modelagem. Né? Recentemente, um, um, uma das empresas é, que, na verdade, está por trás desse Trends do R7, ela foi fazer uma reunião com um desses grupos. E ela falou, olha, nós temos modelos inteligentes, etc.", ah, foi falando, foi falando, o cara... Cara, muito legal, mas eu estou interessado mesmo em Big Data. Ou seja, ninguém está sabendo também muito bem o que fazer. Né? Então, tem tiro ao pombo também aqui. É, mesmo os ambientes de aplicação mais exigentes se curvam análise multivariada e modelos inteligentes. Mas aqui, particularmente, nos três modelos que eu falei, né, de, de, de defesa, saúde e física... Aqui, é, você tem que mostrar muito que o teu modelo não tem tendência, você é capaz de calcular as incertezas, as suas barras de erro, com a mesma precisão, com a mesma qualidade que os modelos anteriores tinham. Software e hardware estão cada vez mais disponíveis, mas, por exemplo, aquele ensemble de redes neurais que eu falei para resolver o problema do Atlas, ele leva no grid do Atlas, que é mundial, né? são inúmeros sites que atuam para isso, a gente leva um ciclo de mudança, leva mais de uma semana para ser concluído. Mesmo com todo o potencial que você tem hoje de computação, desenvolver modelos computacionais nesse nível ainda é bastante complicado. As máquinas de perigência podem representar um perigo? Nós estamos hoje com uma demanda enorme de data scientists em todo o mundo. É, não sei se vocês também perceberam que... Ah, um dos nossos colegas trabalha agora numa das empresas de farmácia, né? indústria de farmacêutica na Suíça. Ele foi formado no CERN, né, e agora ele trabalha nessa área da saúde, em que você, a partir do DNA da pessoa, monta um remédio específico para aquela pessoa. Então, é uma grande revolução na maneira, é um remédio customizado. Então, a indústria farmacêutica está direto entrando nisso. Agora, e o resto do pessoal? O que, que vai acontecer? os caminhoneiros e os imigrantes, que já tem um problema enorme hoje. O que vai acontecer? Obrigada. Obrigada, Seixas. Muito obrigada. Eu chamo imediatamente. Então, a discussão é no final, Seixas. Abro, por favor. Você tem a apresentação? Já está já lá, né? Olá, agradeço bastante o convite, é um prazer estar aqui. Eu vou me aprofundar um pouco mais em alguns tópicos e rever alguns tópicos que a gente viu nas duas sessões anteriores em que eles colocarem os meus slides. Eu sou da área de ciência da computação, sou professor da USP, na FAPESP, Eu também trabalho ao lado do Pacheco, embaixo do Pacheco na coordenação de pesquisa para a inovação. E vou falar um pouco aqui, sobre o impacto na pesquisa e inteligência artificial e emprego do futuro. As minhas áreas de pesquisa são principalmente engenharia de software e sistemas distribuídos. Há 35 anos atrás eu aprendi a programar desenvolver software e há 35 anos que eu estou fazendo isso. Eu não sou especialista em inteligência artificial, mas eu tenho acompanhado nas últimas três décadas a evolução uh, dessa área de perto. E tem algumas ideias sobre o que vai acontecer nas próximas três, quatro, cinco décadas. e queria uh, compartilhar essa visão com vocês e vocês vão ver que eu vou radicalizar algumas das ideias que foram ditas antes. Então eu vou falar bem rápido o que é a IA. De um, a gente já viu um pouco aqui, né? A evolução da IA nas últimas décadas, a evolução da IA nas próximas décadas, o impacto nas profissões, o impacto na pesquisa científica. E vou terminar com alguns desafios para a humanidade, que alguns deles já foram mencionados aqui. Né? Mas primeiro, inteligência artificial, ninguém aqui trouxe uma definição tão como a minha, porque não existe nenhuma definição que é amplamente aceita. Então, eu peguei uma que é bem ampla, que é uma sub-área da ciência da computação. Os slides estão andando sozinhos. E <risos> é, IA, né, nos slides. Sub-área da ciência da computação que estuda a resolução de problemas no mundo real por meio de programas de computador, de software. Agora, por ser inteligência artificial, será que é a, a, a uma inteligência, um programa que imita a inteligência humana? Ela pode imitar. É, por exemplo, uma rede neural tenta entender como é que funciona os mecanismos dos neurônios dentro do nosso cérebro e modela matematicamente o que os cientistas acham que os neurônios estão fazendo. Né? A gente até hoje não sabe direito como funciona o cérebro humano, mas a rede neural é um chute do que o cérebro humano faz internamente. E dessa forma eles conseguiram resolver um monte de problemas. Mas não necessariamente. A inteligência artificial pode pensar de uma forma completamente diferente. Por exemplo, o jeito que um computador joga xadrez é completamente diferente do jeito que um grande mestre de xadrez, um xadrista, uh, joga xadrez. No entanto, o, já faz quase 10 anos aí que o, os melhores xadristas do mundo perdem feio para computadores aí e nem dos mais avançados. Então, é, na verdade, não interessa muito né, o, como, se ele está imitando ou não a inteligência humana. Você vai ter as duas formas, o mais importante é se comportar de forma inteligente, ou seja, resolver o problema que tem que ser resolvido. Então, boa parte da IA que a gente vai ver não, não tem muito a ver com o jeito que os seres humanos pensam. E a gente pode perguntar o que é inteligência, né, já que a gente está falando de inteligência artificial. E também... É, não sei, e não há nenhuma definição amplamente aceita do que é inteligência. Tá? E, na verdade, não interessa muito, porque a gente vai discutir aqui. O que interessa é que a IA é um conjunto de técnicas da ciência da computação, que envolve matemática, envolve estatística, para resolver problemas do mundo real. E é, são técnicas aí que utilizam lógica, inferência, utiliza busca em grandes... Conjunto de dados, reconhecimento de padrões, representação do conhecimento, ontologias é uma técnica para fazer isso, senso comum, raciocínio, aprendizado de máquinas, diferente, usando diferentes técnicas, planejamento e otimização. São várias técnicas diferentes que foram desenvolvidas ao longo dos últimos 30 anos e que são aplicadas para... É, diferentes áreas aí do conhecimento humano. Tá? Então não existe uma coisa assim. É um conjunto bem abrangente, bem diverso de técnicas. Nas décadas passadas, a gente viu, né, já se comentou aqui, é, eu lembro quando eu comecei a estudar essa área, quando eu era aluno de graduação ainda, o, eu tinha um professor lá, um pouco mais velho, que falava não, mas o xadrez é um jogo que o computador nunca vai ganhar de um grande xadrista. Vai ganhar das massas, mas não de um grande xadrista. Passou dez anos e... Coitado do Kasparova ali. É, e daí, naquela época, se falava... Ah, mas o Gol é um jogo que tem é muito com uma quantidade muito maior de possibilidades. O computador nunca vai ganhar o, o Gol. E a gente viu, ano passado, isso acontecendo. né é, Nas décadas passadas também... Aprendemos aí, utilizando o IA, fazer reconhecimento de escrita, reconhecimento de voz, reconhecimento facial. Hoje em dia já é uma coisa é, rotineira. A FAPES, por exemplo, apoia uma pequena empresa que faz reconhecimento facial de cães, de cachorros. E, nós, e, ele, e o software é ruim, mas já é muito melhor do que seres humanos. né? Porque seres humanos não são bons para reconhecer faces de cães. São bons para reconhecer faces de seres humanos. A gente acha que todos os cães... Se parecem iguais, né? mas não é verdade. Os cães acham o mesmo da gente. É... <risos> Buscas em grandes quantidades de dados. Quando você vai no Google e, por exemplo, se você é flamenguista e você procura o dia em que o Flamengo massacrou o Fluminense, no Google, não vai, vai tal tá, eu... <risos> Devia ter escolhido um exemplo <risos> com menos <risos> emoção, né? Daí, alguns dias deve ter acontecido na história, nos últimos 100 anos. Daí, o, o Google vai trazer páginas de, de jogos onde o Flamengo ganhou de, de lavada do, do Fluminense, sendo que naquela página não vai ter a palavra massacrou, não vai ter a palavra ao dia. Por quê? Porque hoje em dia o Google já incorpora mecanismos de processamento de linguagem natural, então ele entende mais ou menos o sentido daquela frase, e daí ele busca as páginas, dentre os, as dezenas de bilhões de páginas que ele tem no seu banco de dados, ele vai procurar as frases que melhor respondem, as páginas que melhor respondem aquele conceito que você estava buscando. Tá? Então isso a gente já tem funcionando. Nas próximas anos, nas próximas décadas, o que a gente vai ver é a IA sendo aplicado em uma variedade enorme de áreas, né? então partilhar todas essas ciências aqui são ciências onde eu encontrei artigos científicos relacionados à aplicação de IA nessas áreas, né? medicina, ciências ambientais, química, física, economia, arquitetura, tem uns trabalhos usando o IA para projetar prédios, que dá uns prédios muito loucos, muito legal, direito, ciências sociais, tem toda uma área de humanas digitais, né? É, aplicando IA em humanas, sem contar em arte e música. Um, Para falar só um pouco sobre algumas áreas, em medicina, a gente foi uma das primeiras áreas que começou a aplicar IA já na década de 70. E hoje em dia tem sido aplicado largamente, por quê? Porque a gente quer viver melhor, com menos dor e que ter menos doenças. né? Então, a gente investe bastante nisso e tem dado bastante resultado. Esse aqui é um site bem interessante, da I3E, que se chama AI versus Doctors. E é um site que todo mês sai uma nova linha aqui. É, nesses losangos, se você clica aqui, é um website, aparece um artigo científico que, que compara o desempenho, normalmente em diagnóstico, é, de algum algoritmo de inteligência artificial e um médico. E a gente vê que em alguns casos... Tem alguns artigos falando, aqui é clínica geral, os médicos foram melhores nesse estudo em diagnóstico de clínica geral do que os algoritmos. Em outros casos, ataque cardíaco, autismo, o diagnóstico de inteligência artificial ganha. E outros, é, empata. Né? E aqui ele ganha um, mais ou menos. Ganha um pouquinho, não tão, tão claramente. E todo mês sai uma nova linha e a gente vê que é uma área então, de intenso intensa é, atividade, intensa pesquisa, e com muitos resultados bem promissores. É, dois trabalhos que eu peguei recentes, bem interessantes, uma detecção antecipada de sepsi, que é uma condição aí muito grave que leva à morte em hospitais, e é, tem um trabalho bem interessante que monitora em tempo real vários sinais vitais dos pacientes que estão ali numa UTI, e com, o algoritmo consegue detectar, é, que vai acontecer a sepse, é, muitas horas, com muitas horas de antecedência em relação aos médicos e enfermeiros que estão ali do lado do paciente. E, obviamente, é um algoritmo que foi treinado aí com milhares de casos, se especializou e agora ele consegue fazer essa previsão muito melhor do que qualquer médico. Tem um outro estudo bem interessante que montou uma rede neural aqui, é, onde pega uma série de características de um paciente, daí consegue fazer uma predição de doença cardiovascular, e de novo ele consegue uma taxa de acerto muito melhor do que o recomendado aí pela Associação é, Cardiovascular Americana. Do que, do que as práticas normais. Né? Então a gente vê isso em várias áreas da medicina e isso vai passar a ser regra em algum momento. A gente vai ver se vai ter fortes impactos na na, na profissão da medicina no, do médico, né? em física a gente já teve aí excelentes exemplos só citar dois aqui então na, esse ano na revista Science saiu é, um artigo sobre mecânica quântica que usava arti, é, redes neurais e a inteligência artificial para é, resolver os problemas ali bem importante esse um outro artigo aqui que saiu o ano passado também e tem até um título bem provocador, né? Inteligência Artificial Substituir Físicos. Na verdade, isso aqui, o que, que era? É um experimento físico, com um, um ferramental aí bem sofisticado, que exigia é, horas de trabalho de um físico em loco para fazer o fine tuning, para é, configurar os detalhes daquele experimento toda vez que você executar o experimento. E os próprios cientistas que faziam isso falaram, não, mas é, isso aqui, tem, a gente tem que fazer experimentos em vários lugares e nem sempre tem um físico disponível ali para passar essas horas fazendo esse fine-tuning. E eles desenvolveram um algoritmo de IA que faz isso. E daí agora o algoritmo faz melhor do que eles. É, na área de direito também, desde a década de 80, já se fala em escrever, esse aqui é um artigo da Communications of the ACM, que falava-se em escrever um programa de computador que representaria a legislação eh, britânica, se The British Nationality Act. Isso gerou uma grande controvérsia na época, se esse tipo de programa de computador poderia ser usado em, na corte ou não, etc. E hoje em dia tem uma grande discussão, porque os Estados Unidos, nos Estados Unidos, tem vários juízes que já estão usando sistemas de software lá para ajudar a tomar sua decisão, e são, em geral, sistemas de software proprietários fechados que você não entende o que tem lá dentro, você não tem acesso ao que está lá dentro, e o juiz toma uma decisão baseada numa caixa preta ali, sem nenhuma explicação para as decisões que foram tomadas. Né? O New York Times tem falado bastante sobre isso, tem esse, esse artigo, por exemplo, AI is doing legal work, uh, but it won't replace lawyers yet. É só questão de tempo, se você é advogado, daqui a pouco você vai estar usando o software, e talvez no futuro o software vai estar usando você. É, na área de economia, tem saído trabalhos em duas vertentes. Uma é algo como nós vimos aqui de manhã, economistas estudando os impactos de inteligência artificial nas na sociedade, na economia. Mas também já tem trabalhos, que como esse saiu na revista Science de 2015, é, utilizando é, inteligência artificial para avançar o conhecimento na economia. Nesse caso, eles usavam agentes inteligentes é, para fazer simulações de comportamento econômico e, e testar diferentes possibilidades. Então, algo que é, está sendo feito também. Se você é um cientista e você está pensando se você deve usar IA ou não na sua área, primeiro, acho que é algo que você, sim, deve é, pensar seriamente, porque é uma técnica muito poderosa e que os seus parceiros, os seus colegas nos outros países, nos outros departamentos, estarão, com certeza, usando. Então, é algo que você deve é, considerar. E quem pode se beneficiar? Bem, boa parte da ciência que tenha uma grande quantidade de dados que são capturados de múltiplas fontes, múltiplos formatos, que são esses dados de entrada, e eles levam a diferentes fenômenos, diferentes saídas, se você tem uma configuração desse tipo em qualquer área, aí inteligência artificial pode ajudar você a criar modelos, teorias, estabelecer novas interrelações entre esses dados que você não conseguiria detectar por, por outras técnicas mais tradicionais. E construindo esses modelos, essas teorias, a IA pode ajudar você a fazer predições aí sobre o futuro. E muitas vezes, como a gente viu no caso dos médicos, essas predições podem ser melhores que a intuição humana. Tem um outro contexto, que é a representação do conhecimento. Isso pode ser aplicado também em ciências humanas ou em outras áreas. É, utilizando ferramentas como ontologias, é, por exemplo, na área de saúde, é comum dentro de um hospital, às vezes você tem diferentes é, profissionais que têm uma terminologia própria. É, às vezes diferentes médicos usam palavras diferentes para se referir aos mesmos conceitos. E... A área de, IA, em particular, a representação do conhecimento pode ajudar você a capturar esse conhecimento e ela leva em conta essas diferenças em terminologias, identifica as diferenças em terminologias. E com isso você pode coletar esse conhecimento explícito que existe é, nesse ambiente, por exemplo, nesse hospital, montar uma base de conhecimento e daí extrair, a partir daí, conhecimento implícito, conhecimento que, por exemplo, os médicos não falam mas, de alguma forma, está dentro da cabeça deles. Às vezes, é o que a gente chama de intuição do médico. Né? É, Ou talvez você pode descobrir coisas que nem o médico sabe, mas que está ali nos dados também. Então, esses são dois tipos de, de, de ciência que poderia se beneficiar da IA. Nas próximas décadas, a gente vai ver IA sendo aplicada agressivamente em pilotos automáticos, não só de carros, mas de aviões, trens, navios. Em publicidade, marketing já está sendo aplicado e vai ser cada vez mais forte. Diagnóstico médico, então em poucas décadas os algoritmos vão estar tá fazendo o diagnóstico melhor do que qualquer médico. Em cirurgias, a gente já tem esse robô, isso é bem comum já hoje em dia, robôs que fazem cirurgias. A é, grande vantagem é que você consegue fazer uma, um buraquinho bem pequenininho na pessoa E fazer uma a, operação com, com muito menos impacto Mas hoje em dia, quase sempre, tem um médico aqui atrás pilotando o robô Mas, invariavelmente, o que vai acontecer é que a gente vai, no, nas próximas uma ou duas décadas Ter um software monitorando centenas de, dos melhores cirurgiões do planeta Terra em algumas dezenas de milhares de cirurgias, esse software vai aprender e o software vai fazer a cirurgia melhor do que o melhor dos médicos. Essa é questão de poucas décadas. Mesma coisa nas decisões jurídicas. Né? É, cada vez mais se aplicando o software, o que eu acho que tem problemas éticos enormes aí, que a sociedade precisa abordar, não pode fechar os olhos para isso. É utilização de, de algoritmos para investimentos financeiros é, para investimentos de países em, nas diversas áreas a gente vai ver cada vez mais isso é, estabelecimento de políticas públicas com IA você pode ter políticas públicas muito mais precisas e muito mais com um nível de granularidade muito maior do que a gente conseguiria hoje em dia, por exemplo se eu tenho 100 milhões de reais para investir na educação do, do estado do Rio de Janeiro, eu poderia ter um nível de detalhamento muito maior, por exemplo, saber para cada escola quais são as disciplinas que eu deveria investir, ou se eu deveria investir em laboratórios, se eu deveria investir em prêmios para os professores, que um algoritmo consegue fazer, mas um ser humano olhando aquele, aquele monte de dados não consegue fazer. Né? E a gente vai ver IA sendo aplicado em arte, em música em esporte, cada vez mais. Só que se a gente olha para a literatura científica, para as páginas web, para os blogs por aí, e até ouvi essa frase aqui algumas, um par de vezes hoje, quase toda essa literatura sobre o tema termina concluindo que os computadores nunca irão substituir os humanos totalmente, principalmente em tarefas mais sofisticadas, que exigem inteligência, criatividade, emoção, empatia. Para mim isso é muito romântico, mas infelizmente não é verdade. É para mim isso é uma fuga da realidade. É, porque simplesmente eu acho que eu, eu não acho, não acho que nós seres humanos somos uma invenção de Deus que deu um poder é, mágico para gente. Eu acho que nós somos um computador. Nós temos um cérebro e temos as, é, milhões de sensores no nosso corpo, milhões de atuadores e a gente executa um algoritmo super sofisticado. E os nossos algoritmos que a gente está inventando estão cada vez sofisticando mais e um dia vão chegar lá. Uh, a gente viu né, nas revoluções passadas várias é, profissões foram extintas, mas eram profissões mais ligadas a trabalho manual. Né? Cortador de cana, extinto ou quase extinto recentemente. Mas nas próximas décadas a gente vai começar a ver outras... Profissões aí mais intelectuais, mais qualificadas sendo extintas. Então, um auxiliar, um advogado ali que faz um trabalho mais é, sistemático num, num escritório advocatício, talvez seja extinto em 2030. Um médico, ou boa parte dos médicos, ou das tarefas que os médicos fazem, vão ser extintos ali também por 2030. A gente vai ter que começar a direcionar os médicos para fazer outras coisas. Mas talvez em 2040 é, não precise mais existirem médicos na nossa sociedade. Advogados também, em algo, vai chegar algum momento, 2035, 2050, não sei, também não precisaremos mais de advogados, porque a gente vai ter software que faz isso melhor. Em 2040, provavelmente a gente vai ter robôs que vão tocar um trompete melhor do que o Miles Davis e vão tocar percussão melhor do que o Naná Vasconcelos, Hã? com muito mais emoção, porque ele vai, ter, ele vai ter dentro dele a emoção de centenas de músicas que ele, é, ao longo de décadas, ele capturou aquela emoção. Talvez em 2050 a gente não, não vai mais precisar de compositores e em 2060 a gente não vai precisar mais de poetas, porque algoritmos vão compor poemas, poemas com muito mais emoção do que os seres humanos. E daí a gente não vai precisar mais de juiz, nem de prefeito, nem de governador, e o presidente do país vai ser um algoritmo que vai executar. Com os presidentes atuais, isso não é um problema tão difícil, né? Um, um algoritmo melhor, mas mais outros. E daí chega naquele ponto da singularidade que é, talvez em 2060 a gente não precise mais de desenvolvedores de software porque o próprio software vai conseguir criar, ser criativo suficiente para criar novos softwares. E talvez por aí também a gente não precise mais de cientistas, porque os cientistas, o, o software vai ser capaz de elaborar novas hipóteses e, no, e elaborar novas perguntas, que eu acho que é o mais difícil, né? elaborar elaborar uma pergunta é muito mais difícil do que elaborar uma resposta. Mas, em algum momento, isso vai acontecer. Olha, eu, eu, eu ia dar um exemplo, tem um site interessante que você dá umas palavras e ele gera um artigo científico, automático. É, é, é piada, né? mas o, o artigo é de, é de verdade. Mas é um artigo muito ruim, mas eu estava procurando por esse site e eu achei isso aqui. Que é uma empresa comercial que vende trabalhos escolares gerados por IA. E eu falei, nossa, mas que, que tipo de cafajeste gera uma empresa desse tipo? Então, a falta de ética do, do ser humano é, não tem limites. E, e a gente vai ter que trabalhar para lidar com isso, né? Uh, a gente já viu, tem vários estudos que falam extinção de 5%, 45%, 47% dos empregos nas próximas umas, duas décadas, eu não sei, não, não tenho ideia, mas a minha intuição diz que até o final do século, até 2100, mais de 99% dos empregos que existem hoje serão extintos. E daí a gente vai ter que escolher se a gente quer, com isso, ter uma distopia ou uma utopia. E isso depende só dos do seres humanos decidirem. Uh, e eu espero que a gente escolha o, ca, o caminho da utopia, de uma sociedade onde a gente possa fazer aquilo que a gente quiser e é, o, a sociedade vai prover para a gente uh, o, o nosso sustento. Tá? Mas para chegar nessa utopia, tem duas coisas principais que a gente precisa fazer. Primeiro, teremos que regulamentar a IA e a robótica. Isso para minimizar o dano que esses algoritmos, e que esses robôs vão trazer à nossa sociedade. Diminuir o preconceito, que a gente já citou aqui, tem algoritmos sexistas, algoritmos racistas, porque são algoritmos que simplesmente capturam o conhecimento que existe na nossa sociedade, e a nossa sociedade tem muito racismo, e, esses, e, e outros tipos de preconceitos, e esses algoritmos é, codificam isso e executam isso. E a gente vai ter ter formas de regular para que isso não aconteça. Se a gente deixar seguir do jeito que está, vai acontecer. Então vai ser preciso criar essa área de ética digital. A gente vai precisar ter aqui várias conferências, palestras sobre ética digital, vamos precisar ter cursos de ética digital, ensinar a ética digital, refletir e pesquisar sobre isso. Isso vai ser absolutamente fundamental. O segundo, a gente vai ter que criar profissões radicalmente novas. Então os humanos poderão fazer aquilo que eles gostam, e o Estado e a sociedade vai ter que encontrar formas de remunerá-los adequadamente. Como fazer? Aí eu deixo a trabalho dos economistas e filósofos. Já se falou, programas de renda mínima, taxação de robôs e outras coisas aqui. A gente vai ter que encontrar formas de fazer isso. Porque senão a gente vai ter uma concentração de riqueza em renda como nunca visto antes. Então, por exemplo, você pode querer ter uma profissão como essa, o Estado vai remunerar para você. Ou você pode, vai querer ganhar a vida... Tocando um berrante e com um ursinho que faz barulhinho. Já tem gente que ganha a vida assim, mas a gente vai precisar de milhões de empregos desse tipo. Então, era isso que eu tinha para dizer. Agradecer aí ao pessoal que me ajudou nessa palestra. O Abafado. Exatamente, atrasado. obrigado. É, é esse aqui? Pode Bom, primeiro, agradecer muito a oportunidade de vir à academia. Acho que essa discussão é excelente. É muito difícil em qualquer instituto que venha ter uma discussão como essa, juntando, né? tantas competências diferentes. Virgílio, muito obrigado. É, rapidamente, eu sou professor da Unicamp, mas eu tive a oportunidade nos últimos cinco anos é, ser empresário. Ser empresário de uma startup que acabou se tornando a maior startup do Brasil numa área é, de renováveis. Né? Eu vou tentar falar sobre isso, como eu acho que eu sou o último da... Muita coisa que eu vou falar já foi falado, mas eu vou tentar passar rapidamente, dando minha visão. Eu fui programador no início de minha carreira e desde então nunca mais. Mas eu tenho times de bioinformática que eu vou tratar um pouquinho disso aí. Mas vamos lá. Uh... Não tá... Opa. Agora, inteligência artificial, minha visão. Vê se mais ou menos bate. Isso aqui é um sudoku. Com inteligência humana, eu consigo resolver isso aqui. É, é muito difícil conceituar inteligência, mas é muito fácil conceituar falta de inteligência. Então, é, é como vida. O que é vida? Vida é o que morre. Fora isso, não dá para decidir nada. É, morreu, estava vivo. Inteligente. Não é burro, é inteligente. É mal menos. Isso aqui é um, é um humano resolvendo. E aqui é uma máquina. Eu vou dar só um exemplo. Como é a máquina? A máquina, não, ela vai, pá, é tenta aqui, tenta ali, tenta lá, tenta cá. E acaba resolvendo, como você falou. A é inteligência também. Na realidade, no fundo, no fundo, a inteligência artificial é uma espécie de ah, estupidez acelerada. Você vai, acelera a estupidez. É tão grande a aceleração que você acaba acertando. É mais ou menos isso. Ó, eu, eu, pode estar tá errado, viu? Eu não vi. Ó, se eu fosse você, eu nem fotografava. Pessoal, então, é, o que a gente está falando aqui é mais ou menos probabilidade de substituição. Eu achei muito interessante esse gráfico aqui, ó, que mostra qual é a probabilidade de substituição dos diferentes empregos. Um né? cientista, ele está. Né? Nesse negocinho azul, é um trabalho muito interessante de 2013, né, o futuro do emprego e tal. Mas a gente vê que esse negócio avançou muito mais rapidamente do que, embora fosse um artigo futurista, é um futurista do passado. Já passou, a gente vai ver que muita coisa já... E olha, 2013, é agora. Assistentes pessoais, todo mundo tem um, né? O cara é solitário, isso que é uma maravilha. Minha mãe olhando, eu acho uma maravilha a tecnologia. Ela está sozinha no domingo, não, ela está com o computador dela. Pô, tá uma maravilha. Fala mal disso, é tá loucura. Se fosse ruim, não estava todo mundo com dor nas costas de tanto olhar o celular, né? É ótimo, é maravilhoso. Hã? Beleza. Nosso dia a dia tem um monte de coisa, né? Carro elétrico, já falou aqui, pô, isso aqui substitui até a esposa. Não tá gravando. Estou mas... brincando, falei isso pra minha mulher, ela agora me matou. Mas, substitui, pessoal, um monte de coisa do dia a dia. Na engenharia, em dois dias o cara constrói uma casa, fica perfeita, pô... Entrega, isso aqui de 2016 já, né? empresa que entrega pizza com, com drone, né? Guerra. Não precisa mais de ninguém. Né? Guerra. Eu não sei se vocês sabem, é um pouco o que acontece com os médicos. Você ainda tem controladores humanos para definir, embora o cara com análise facial saiba quem é o terrorista, mas existe alguma coisa esquisita nessa ética, que tem que ser um cara por trás disso aqui para mandar matar. É esquisito isso. É como dizer, não, puta ter certeza... Mas a máquina lhe dá mais certeza, mas alguma coisa nos diz né? quem der melhor, o humano, está por trás desse negócio. Bom, a internet das coisas tem tá absolutamente tudo, tudo, a casa eletrônica e tal, pá, pá, pá, beleza, maravilha, e um monte de coisa que já está no nosso dia a dia, não é futuro. Detecção de fraude, negociação algorítmica. Hoje em dia já 50% das operações de bolsa, principalmente aquela operação chamada de scalper, o cara que compra e vende no mesmo dia para ganhar, né? Uma co... é tudo isso por algoritmo. Assistente jurídico já foi falado aqui, indicação de filme. Por exemplo, como é que a Netflix se autodenomina? Ela não é uma empresa de filme, de jeito nenhum. Ela é uma empresa de algoritmo. Ela é uma empresa de algoritmo, não é uma empresa de filme. Propaganda direcionada, etc, etc. E outra coisa importante, o fim da privacidade. Eu pedi para o meu pessoal para criar um programa de aleatorização para mim. Eu vou ficar o tempo todo esse programa entrando em um monte de sites aleatórios para nem não saber o que eu estou fazendo. Qualquer um hoje te dá um perfil. Ele sabe quem você é. Agora mesmo, coisa que eu sou contra, a USP já está já usando o Google como provedor, a Unicamp agora veio com essa proposta de Google como provedor, completamente contra. Isso tem importância enorme. Pô, eu vou criar esse software aleatorizador e depois eu vou comercializar quem quiser comprar, mas de forma que o shopping fique o tempo todo, né? entrando em site pornô, entrando nisso, daquilo. E não sabe o que você está fazendo. Para despistar quem você é. Despistar quem você é. É fácil, pegue três ou quatro coisas que você entrou, você sabe cada um quem é, o que faz. Você não vê a propaganda, toda hora pipoca alguma coisa. Que coincidência, era exatamente o que eu queria, eu não tem coincidência nenhuma. Lógico, isso aí já é, já é inteligência artificial, né? Um último, bom, pesquisa científica. Eu penso muito como você, exatamente a mesma coisa. É, tem esse negócio muito inteligente, muito interessante que faz uma regressão com algoritmo genérico. Está no YouTube, dá para ver. É, tem um exemplo lá de um pêndulo, né, um movimento de um pêndulo. Aí o cara faz um monte de equação, essas equações elas vão recombinando, recombinando, recombinando, como eu disse, não é um negócio pensado, é um negócio de máquina, de máquina. Chega uma hora, ele consegue ele consegue regredir, qualquer, em duas horas, ele regredir praticamente qualquer coisa, há equações que batem com uma eficiência incrível. E um homem, um matemático, bom. Na genética molecular, Pô, eu não vou deixar muito saco de vocês, mas eu trabalhei muito meu doutorado isso aqui. A gente queria saber, em leveduras, por exemplo, qual gene, por exemplo, que faz essa reação. Qual é a enzima que leva daqui para cá? A levedura tem mais ou menos 6 mil genes, né? E dessas, um monte deles qualificam enzimas. E as enzimas fazem isso, vai de um, um, uma substância a outra e tal. isso aqui é o metabolismo, beleza. Entender uma coisa dessa quando eu fui doutorado em 90 Era uma tarefa incrível Dava muitos papers, muitos science muitas, Muitos papers de altíssimo nível Mas hoje em dia não tem mais problema O Adam Ele simplesmente pega oh, Tem essa sequência aqui, ele vai na literatura Da literatura ele pega tudo que está relacionado a isso Da literatura ele pega todas as enzimas Que são capazes de fazer coisas parecidas Ele vai comparando no genoma da levedura ao comparar no genoma da levedura, ele identifica quais são os possíveis genes relacionados a isso. Ele vai na geladeira, pega cepas de levedura, cada cepa de levedura não tendo um determinado gene, testa essas cepas de levedura para uma determinada substância, complementa com o gene que ele acha e prepara. Em dois, três dias isso aí está feito. Está também no YouTube, se vocês quiserem ver o robô Adam funcionando. Só que substitui um monte de problema que você tem com o aluno do doutorado. Acabou o problema. Os alunos, né? Acabou, eu preciso, o cara não vai encher o saco, acabou, se atrasou. Dá para perceber? É muito melhor, ele faz muito melhor. Eu tivesse, ah, não, tem alguma coisa, não. Esse cara aqui faz com uma capacidade enorme. Bom. Aí também eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas só para dizer o seguinte, um determinado DNA é muito difícil saber quando ele faz um RNA, né, não sei quem lembra disso, se vai ser transcrito ou não transcrito. Só pela sequência não dá para dizer se esse negócio é útil ou não. Lá No laboratório a gente fez, encontramos 23 descritores numéricos, com esses 23 escritores numéricos a gente identificou a forma de estrutura, você tem 99,74% de acerto para dizer o que esse DNA é. Isso aqui era um trabalho, alguns trabalhos de doutorado para fazer uma coisa dessa. Hoje, um software, em mais ou menos 10 segundos, faz isso aí. Isso aqui, também não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente é o seguinte. Uma levedura, quando vê açúcar, imediatamente converte em etanol. Né? Olha os nossos carros e tal, que movem, né? com cana de açúcar, beleza. Entretanto, a segunda geração é utilizar o açúcar que vem daqui. Ó, açúcar da madeira, açúcar do bagaço. Açúcar... então tem uma quantidade brutal desse açúcar, xilose, que a levedura não consegue comer. A gente no laboratório também pegou todas as estruturas de xilosos que existem e conseguimos fazer um algoritmo que identifica aquelas que podem ou não podem funcionar em levedura. Isso aqui é um trabalho brutal que a gente agora... Isso aqui, de novo, eram teses de mestrado, doutorado, para ver se um gene funciona. Um gene... Ah, acabou. Bom, os de inteligência artificial, acho que muito né, inspirado em Einstein, o primeiro nível é a restrita, né? É artificial narrow intelligence, a segunda é a geral, artificial general intelligence e a terceira é a super. Pessoal, hoje nós estamos aqui começando a pular para cá. Esse tempo é um tempo maior, esse aqui vai ser rápido. Nosso cérebro tem uma estrutura. E quem disse que tem que ser essa a estrutura? Esses caras podem ser mais inteligentes do que a gente. É mais ou menos isso aqui. Ó. Tem essa reportagem muito interessante aqui de junho. Que todos os arregos, já batemos isso aqui, Nem né? 120 anos não vai ter mais emprego nenhum. que a máquina não substitua. E 120 está ali. Está ali, 120 está ali. Hum? O pessoal fala em economia, eu não sou economista, <risos> eu não vou nem me arriscar muito, mas a gente dizer que a gente tem a economia como uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer por causa de 500 anos de civilização, o geneticista, isso, o homem, a gente vai falar disso daqui a pouco, é muito pouco para a gente criar padrão, bom. Vai ser tudo substituído. Em 45 anos, metade do que a gente sabe vai ser substituído. O diabo é que essas previsões aqui já estão atrasadas. A gente já tem essa explosão. Olha aqui, ó. o pessoal estava tá prevendo em 2024, traduzir língua. Escrever trabalho escolar, 2026. Você acabou de apresentar uma empresa que já faz isso, né? É, dirigir jamanta, aqueles super caminhões. Já tem. Já está lá. Hã? Trabalhar em loja. Putz. Escrever best-seller. Eu tenho certeza... Tem uns best-sellers aí. Vai na cultura e vê. O cara escreveu três livros de mil páginas em um ano. Não é possível. Aquilo ali não é possível. Por mais inspirado que o cara tenha, ele não faz aquilo. Não é? Com certeza já tem gente escrevendo. Trabalhar como cirurgião já foi comentado. E qualquer coisa eficiente que possa ser, pessoal, economicamente atrativa. Se for economicamente atrativo, vai ser feito. A não ser que a gente tenha um governo forte, capaz de regular a atividade. Se não, vai ser feito. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler assassinava, mandava fuzilar quem aumentasse o preço de produto. O número de pessoas que morreu é impressionante. Não, se a economia diz, a economia tem lei, que nem gravidade. Se for a prática, não vai segurar. Bom, vamos lá. Esse exemplo aqui, ó, de redes neurais, aliás, quem usa aquele Google Tradutor, e eu uso muito, já percebeu isso nos últimos anos, que mudou completamente. Hoje você pode fazer uma carta para o editor do seu paper que vai sair perfeito. Olha como é que é esse negócio. né? Isso aqui é phrase-based, né? isso aqui é a qualidade da translação. Isso aqui é a translação perfeita, ela não existe. Ela não existe. Você pega, por mais que você fale bem uma um determinado idioma, você vai traduzir de um para o outro, o sentimento não é igual, o negócio não é igual. Não é igual. Olha a diferença que já temos da rede neural e do humano. É praticamente idêntico. Só que lembram? Isso aqui estava previsto para 2024, já está aí. E quando a gente tiver a super inteligência, aí você vai conseguir fazer melhor do que qualquer tradutor faz. Você vai bater. Você vai conseguir colocar com um alemão os sentimentos de um sertanejo depois de cinco anos sem água. Ele vai entender. Não é porque hoje você traduz, mas traduz palavras, não traduz sentimentos. Hã? O cara vai entender. O que que pode, pessoal, atrapalhar a realização do potencial do IA da ciência? Né? Primeiro, as barreiras de pagamento, tem muita coisa que precisa de pagar e tal, e isso aí a máquina muitas vezes não tem acesso. O segredo industrial, tem muita coisa que está em segredo, né? que o cara não tem acesso para gerar padrão. O modelo de comunicação científica atual, não sei se vocês já perceberam, quem é que, você já publicou algum, algum paper dizendo que deu tudo errado? Publicou? A inteligência artificial precisa do erro. Se ela não souber o que está errado, ela não sabe. Outra coisa, você publica banco de dados, dado bruto? Não, você não publica, não vale nada. Não entra na carreira, não entra em lugar nenhum. Então tem muita coisa que a inteligência artificial não, não tem acesso hoje. Pode ser que mude, né? Sistema de patente, propriedade intelectual, né? E a natureza humana? Eu não sei porquê, ninguém falou aqui até agora da natureza humana como ela é. Eu ouvi falar de sentimento, da beleza, esse negócio. Eu só ouvi falar coisa boa. É sério, esse negócio, eu não sei que a gente faz isso. Deixa eu dar um exemplo aqui do que a natureza humana é. Provavelmente muitos de vocês conhecem. O lugar mais isolado do mundo. Sabe onde é que está isso aqui? Isso, ele é de Páscoa. Quem já foi lá? Não sei se alguém aqui já foi lá. Você já foi lá? Eu não fui, rapaz. É... Mas é... é uma experiência incrível sobre a natureza humana. Ele é de Páscoa, basicamente é isso aqui. Ó. Tem essa história dos moais e os arrus, não é isso? A rua é esse... essa plataforma. Moal é esse negócio aqui. Ó. Um monte. 600 estátuas, mais ou menos na ilha, 4,5 a 20 metros de altura, 10 a 270 toneladas, 300 arroz, onde fica um monte dessas estátuas em cima. Para cada negócio desse eram necessários 20 escultores, o cara que não ia plantar, ele só comia. E mais de 50, 500 para transportar, também não trabalhava produzindo nada, só comia. Olha a engenhosidade humana, que coisa extraordinária, né? Aí vocês veem esse estrela de madeira e tal. Mas vem madeira aqui, não? Tem alguma árvore? Mas tinha. Isso aqui era uma mata atlântica, semelhante a uma mata atlântica, toda ela na ilha. Só que eles fizeram uma, uma maravilha, que foi essa aqui, é a ilha, eles fizeram divisões políticas. Qual é o problema de você ter um muro? O diabo do muro é o vizinho. Né? Quando você tem muro, você tem vizinho, velho. vizinho é a pior coisa do mundo. E vizinhança é assim, ó, eu fui construir o meu... Uau, lindo. Aí meu vizinho foi construiu o dele. Aí eu fiquei chateado. e construiu o meu. Aí ele foi e construiu o outro. Aí acabou a madeira. Aí o que que ele fez? Derrubou o meu. Não tinha não tinha não é isso mesmo? Não tinha uma só estátua em pé quando os europeus chegaram lá. Todas já tinham sido derrubadas. Não tinha estátua em pé, não tinha uma árvore, a população tinha decaído extraordinariamente, de mais de 30 mil previstos, menos de mil, isso aqui é a natureza humana. Nem que fez isso na Ilha de Páscoa, quem foi que disse que não vai fazer com o planeta? Na realidade, nós já estamos fazendo. Pessoal, isso aqui, a gente já falou desse assunto, de novo, a economia fala de modelo, coisinha de 100 anos. O homem é super recente na Terra, o homem é do jeito que a gente é, Há mais ou menos 250 mil anos que a gente começou a perambular por aqui. É pouco tempo demais. E aí, ó, quando o homem desenvolveu a agricultura, a gente saiu aqui de alguma coisa que era pouquinho para 170 milhões. Estabilizou em 170 milhões. Quando chegou aqui, ó, a gente explodiu. O Pacheco já falou disso aqui também. Né? Pacheco, é o que acontece quando eu faço o mesmo gráfico, olhando o consumo de energia, isso aqui é fóssil. Sabe qual é a nossa conclusão? Eu não sou estatístico, não. Eu simplesmente peguei isso aqui, fiz um copo de peixe, exprimi a rede, botei uma em cima da outra. A conclusão é simples: nós somos reciclo de fóssil. Nós somos fósseis. Se eu pegar qualquer um de nós aqui botando espectro de massa, vai encontrar um monte de carbono fóssil. Nós somos fósseis. Hum? E não precisa, não fala mal do petróleo não, porque nós somos filhos do petróleo. Se não tivesse o petróleo, nós não estaríamos aqui, de cada 10 aqui, estaria um no máximo. Nós somos reciclo de energia. Essa energia que foi descoberta, fácil de ser utilizada, que demos uma injeção na civilização, deu todo esse aumento. Só que agora o que é está que acontecendo? Quando você faz uma conta de padeiro para ver, você vê que o humano está jogando na atmosfera 4 gigatões por ano de, de CO2 a mais. 2.3 de significa 1 ppm de CO2 a mais na atmosfera. Olha o que aconteceu aqui. Ó, Quando os caras começaram a medir em 1950, viram, opa, que beleza, o CO2 está aumentando na atmosfera. Beleza. Europa, a gente vai plantar banana na Europa. Vai ser tropical. A primeira, a primeira reação foi de alegria. Hã? Aí os caras começaram a ver, peraí, vamos pegar gelo do polo e olhar como é que era no passado. Ó, 1.700, beleza. 800 mil anos, eu digo, pô, 250 ppm, a gente está aqui. Não precisa de ser também estatístico para dizer que tem alguma coisa errada. Agora de manhã, eu até mudei minha apresentação porque acabou de chegar isso aqui. Hoje, de hoje, já aumentou. A época que a Terra tinha essa quantidade de CO2, nós éramos 3 graus mais alto, mais E não tinha polo. Não tinha polo, que não aguenta polo nessa concentração. Lembra dos moais, né? Um arrebentando o outro. Quem foi que disse que a gente para antes do colapso? Bom, para ir já para o fim, é o seguinte, a noção de valor. O que é valor? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, quem é economista, é claro, mas quem não é? O que é valor? O professor Vou... sabe de preço, o que é valor? <risos> professor, o senhor adiantou o que eu ia falar. A gente tem aqui uma oportunidade de botar valor, é, é preço em valor. Vamos lá. Vamos dizer... Eu tenho aqui um Sudoku, aí eu vou para vocês e digo: Ó, okay, quem resolveu, eu dou 10 minutos para resolver o Sudoku. Quem resolver primeiro, eu vou dar um, um prêmio. Uma Sudoku Coin. Sabe Sudoku Coin? Bitcoin é exatamente isso, nada mais é. A cada 10 minutos é lançado dois, dois programas, dois negócios, né? dois, dois problemas, algoritmo, que hoje em dia só supercomputadores resolvem, e o cara que resolver primeiro ganha um Bitcoin. Aí você diz, pô, Bitcoin, que negócio esquisito, um sudoku coin, isso não vale nada. Realmente não valia nada quando o Bitcoin surgiu, não valia nada. Aí a máfia começou a usar, aí fez, opa, não é que você negócio tem valor? Hoje vale 6 mil dólares cada Bitcoin, 6 mil dólares. Beleza. Muita gente não conhece e eu queria que vocês, por favor, prestassem atenção nesse programa, um programa brasileiro que está sendo lançado pelo Ministério de, Ciência e pelo Ministério, é, de Minas e Energia, o, é simples ele, ele é basicamente o seguinte, se você vai usar, né se você usar gasolina, para fazer um megajoule de energia, você vai emitir uma quantidade de CO2 fóssil. Se você fizer a mesma coisa com combustível alternativo, você vai usar menos, né? Essa diferença vai ser uma mitigação de CO2. Isso aqui vai virar uma moeda chamada Cebil, lembra do Bitcoin? Ao invés de Bitcoin, que não vale nada, não tem nada por trás, não tem nenhum valor por trás, não tem nenhum valor por trás, só tem preço, só tem preço, não tem valor. Aqui a gente tem a oportunidade de fazer valor por trás. Então, por exemplo, se você gastava 100 de CO2, agora você gasta 20, essa diferença vira Cebil. Isso aqui vai para o mercado, para o stock market, vai para a bolsa. Imagine o valor disso, considerando que o mundo está indo na direção da extinção, eu vou voltar a dizer para vocês. Nada está indo na direção do equilíbrio. Toda espécie tende à extinção. O número de espécies que se extingue anualmente é enorme. Não tem nada que diga que o homem não está indo para extinção. Pelo contrário, todos os sinais indicam que a gente está indo para extinção. A gente tem uma coisa que é o cérebro, a inteligência, que talvez a gente consiga reverter esse processo, mas não é simples. Não é simples. Então, pessoal, isso aqui é um programa que faz isso aqui. Quando você faz isso aqui, ó. O cara vai ter interesse, por exemplo, quando ele produz etanol de primeira geração, ele produz essa quantidade de CO2, bem menos do que o CO2 da gasolina, que é mais ou menos 60. Se ele fizer de segunda geração, ele vai fazer menos. Se ele fizer a substituição com biogás, por exemplo, pelo diesel, isso aqui. E se ele enterrar CO2, o que é possível? Ele produz muito menos CO2. Ele vai fazer isso só porque ele ama a humanidade? Claro que não. Isso aqui, pessoal... Dá para a gente desenvolver uma série de tecnologias no Brasil, em todas elas inteligência artificial é brutalmente exigida, porque são novos metabolismos a serem feitos para criar novos organismos, que a natureza não criou, porque não era necessário. É como a, a, a genética. É, é, eu sempre brinco com meus alunos perguntando, o homem inventou ou descobriu o alfabeto? O homem descobriu, porque quem inventou foi a natureza. Então, a, a genética tem aquelas letrinhas, né? a TGC, e com isso ela escreve qualquer coisa. A natureza escreveu um conjunto de coisas, o homem pode construir outras. E se a gente faz isso e isso gera valor, essa moeda, isso é uma oportunidade para o Brasil, pessoal. A gente está vivendo um momento brilhante no Brasil, nessa área. A gente pode mudar o mundo, de verdade, pela redução de CO2, né? e liderar economicamente talvez o setor mais importante da humanidade. Né? que vai dizer se vai ter humanidade ou não. Bom, tudo vai ser automatizado, automatizáveis, é, com o modelo econômico atual, isso vai significar desemprego em massa, sem dúvida, e pior ainda, a formação de castas. Beleza, vai formar casta, Eu espero que o Brasil esteja na casta superior. É isso que eu espero. Vai formar, ponto. Não, não, tem, já existe. É que a gente não olha direito, né? mas já existe. A maioria absoluta das pessoas no mundo está numa casta inferior. E, final de contas, qual o objetivo da economia? Na minha visão, a economia hoje só tem um objetivo, gerar emprego. O emprego que antes fazia a economia rodar, hoje, é a única consequência válida da economia é gerar emprego. Uma economia que não gerar emprego, não é economia. É a minha visão, de não economista. E a pergunta é qual é o mecanismo para reverter esse processo? Na minha, na minha... Tem uma coisa também que ninguém falou aqui, que é o seguinte. Olha o que aconteceu em 11 de setembro. Você está aqui no seu carro virtual, né? naquele seu carro, né? 200 km por hora, num autobahn alemão. Normal. 200, você vai ser ultrapassado. Aí você recebe no seu painel, ó oh, meu amigo, é o seguinte, você deposita 10 Bitcoin para mim, agora o seu carro não vai parar. Você vai parar num poste. Isso é impossível? O que vai acontecer, na minha opinião, que vai refrear muito a inteligência artificial, é o terrorismo virtual. O terrorismo virtual, que geralmente é causado pelos perdedores, e a maioria das pessoas neste mundo é perdedora, à medida que elas vão se capacitando, a gente vai ter um terrorismo virtual que não é pequeno, e vai influenciar de forma definitiva a economia, como já influencia hoje. Né? E aqui, pessoal, só a última coisa, a gente tem hoje no Brasil, montando o maior acelerador de elétrons do mundo, eu brinco que é o maior microscópio do mundo, o Centro Nacional de Energia e Materiais, é uma organização social, Toda ela com o celitista e tal. É uma extraordinária estrutura brasileira, feita pelo Brasil, 85% nacional. Nosso amigo aqui era diretor né, do centro, sabe o que eu estou falando. E aqui nós temos o Laboratório Nacional de Bioetanol, que a gente está convertendo para o Laboratório Nacional de Bioeconomia, onde a gente espera né, poder fazer parte dessa atividade. E o Brasil, como eu disse, tem que ser líder. Não adianta querer ser segundo lugar. Né? Tem que ter síndrome de cachorro de raça. Não é esse negócio de síndrome de vira-lata. É e a gente é capaz de chegar lá. Bom, acho que era isso aí. Obrigado. Obrigada, Gonzalo. Eu ia te perguntar se esse computador é coautor dos seus artigos. Coloca o nome ser. dele, vai ter que ser, né? Ele faz tudo. Eu sei ele. É ela. É, ela, é, ela. Ou é Melhor ainda. Show de bola aí. Então, eu vou convidar, por favor, três membros desse simpósio, na verdade, para compor a mesa. Nós temos realmente, assim, um passo bem citado, que a gente é casado. Então, é, eu vou pedir, talvez a gente... Passo para três perguntas que eu vou pedir que sejam feitas em sequência e respondidas de uma vez só pela mesa, para que a gente economize um pouco do tempo. Quem gostaria de fazer alguma pergunta aos nossos palestrantes? É, boa tarde. É, uma pergunta que pode ser respondida por qualquer um dos três, tudo bem? No cenário brasileiro, o que vocês acham que está deixando a gente mais atrasado na inteligência artificial? O que está mais segurando a gente de chegar, por exemplo, no nível da França, dos Estados Unidos? E, o que, e quais são as medidas que a gente poderia tomar a curto e longo prazo para poder resolver esse problema? Posso começar? Eu acho que o principal problema do Brasil é. Ah, tá bom. No CNEPEM, como está feita a, a, a formação de gente para a inteligência artificial? Daqui ela é uma ferramenta chave no desenvolvimento do CNEPEM. Eu só queria, é, esse momento da singularidade, em que a, a, a máquina passa a ser mais inteligente que o homem. E ela, e ela, evidentemente, nesse momento ela, ela mesmo, software de é construído por próprio software, assim por diante. Ela provavelmente vai numa velocidade que a partir dali não tem limite. É, o que que acontece? depois? Muito obrigado. É, meu nome é Fabiano Sousa Firjan. Ah, os três provavelmente são pesquisadores. Parabéns pelo trabalho. A gente está escutando e acompanhando na Federação das Indústrias muitas empresas particulares, bancos, instituições privadas, que estão investindo alguns milhões de reais em pesquisa e principalmente nas startups. Vocês, pesquisadores dessas instituições, vocês têm sido procurados por essas instituições para financiar suas pesquisas? Você quer começar? Porque eu te interrompi, Sim. desculpa. Então, acho que o principal problema do Brasil, acho que todos nós aqui concordamos que é a educação, mas os políticos não concordam, a sociedade de uma forma geral não concorda que a educação é o principal problema do Brasil, porque eles não investem o que deveriam investir. Mas, a curto prazo, eu acho que a gente deveria investir em formar desenvolvedores de softwares, cientistas da computação, engenharia da computação, porque esses são os que vão demorar mais tempo para ficar desempregados e vão poder ajudar essas indústrias a serem competitivas. A serem competitivas nesse mercado internacional. E o Brasil, os países desenvolvidos estão investindo pesadamente nisso e o Brasil não está investindo pesadamente nisso. Eu vou comentar, é, você vê que a China está investindo uma quantidade enorme né, para ser líder e o Brasil está diminuindo o investimento. Então, naturalmente, a gente em uma década para recuperar isso vai ser difícil, bastante difícil. Então, hoje você tem pouquíssima, é, pouquíssimo investimento que faça, primeiro, você ter o pessoal da pesquisa continuando junto dos laboratórios e a sobrevivência dos laboratórios. A questão de você receber investimento para fazer pesquisa tem dois caminhos. A COP incentiva muito a formação de empresas de base tecnológica nativas da COP. Então, por exemplo, lá do laboratório já saíram cinco e está na formação a sexta. Então, uma maneira é você fornecer essas empresas e elas sim vão fazer a pesquisa e vão receber esses investimentos. A COP tem uma incubadora e tem alguns meios de, de trabalho com essas empresas. A outra maneira, claro, existe hoje um grande assédio né, aos laboratórios, mas também as empresas estão optando por bater cabeça e formar sua própria infraestrutura. Então, aquela conversa que eu comentei do pessoal que não conseguiu ver que Big Data tem a ver com inteligência artificial ou computacional é comum. Então está saindo muito modelo assim, é, no que pode ser feito. Né? Então, principalmente em São Paulo, tem acontecido muito esse movimento. Eu queria falar um pouquinho aí da, dessa questão de universidade e empresa, né? que é um pouco do que você é, coloca lá atrás. Eu acho assim, o Brasil investiu muito em ciência, hoje nós temos excelentes cientistas, basta ver, né, aqui, eu, eu brinco sempre que é o seguinte, é, é como se você tivesse ensinado a pedalar. No bom sentido. É, o cara aprendeu a pedalar, só que ele está pedalando na bicicleta ergométrica. Não sai de lugar. A gente tem que melhorar. O Brasil, ele vai se desenvolver quando um monte de professor rico aparecer. Aí o negócio voa. Porque na hora que você olha um professor, Pô, esse cara está rico, quero fazer o que ele faz. Aí a coisa vai. Mas aqui no Brasil, o cara entrar em contato com uma empresa, né? E receber por isso, ou o cara recebeu por fora... Né? E ele vai ser super mal visto, quer dizer, pô, dá uma olhadinha nos Estados Unidos, dá uma olhadinha na Europa. Quando eu fui para a Alemanha fazer meu doutorado, meu orientador era dono de uma, de uma, de uma empresa pequenininha. E essa empresa pequenininha estava cheia de gente no meu laboratório trabalhando para a empresa dele. Minha primeira reação como brasileiro foi, que absurdo, dinheiro público. Bom, dez anos depois a empresa dele valia um bilhão de euros, um monte de emprego, riqueza para o país. A gente tem que aprender isso, pessoal. Temos que mudar nossas regras. Essa coisa, patente. O professor fez uma patente. O tribunal de contas entende que aquilo ali é uma propriedade, igual uma casa, igual não sei o que lá. Ele quer licitar. Quer dizer, a patente é da empresa que quer aquela patente, ponto. Você vai receber o benefício que acabou. A coisa toda anda. O que, é que a empresa faz? Não, não quero coisa com a universidade. Então fica a gente pedalando, uma bicicleta de um metro. Se isso muda, isso é que nem mágica. Faz assim, ó, tum e vai. É, sobre inteligência artificial, alguém perguntou... É, uma coisa importante de inteligência artificial, aquele negócio que eu falei do RenovaBio, né? Rapaz, é, aquelas modelagens complexas são fundamentais. Na hora que você bota, por exemplo, o crédito de carbono ali em cima, quais as, as, as consequências? No aumento da tecnologia, na inflação, na isso, naquilo, na não sei o quê, isso só com inteligência artificial. A gente tem um grupo lá no CTBE, o CNP, né, tem outro grupo lá para a parte do síncrotro. Inteligência artificial... Antes dela de roubar nossos empregos, elas vão nos ajudar demais, principalmente a substituição na matriz de petróleo fóssil. Eu espero que você seja rico, como a Suíça, por exemplo, hoje que paga uma bolsa né, para você ficar em casa, mas não é uma bolsa de 80 reais por cabeça. né? É uma bolsa, acho que é de 5 mil euros, ficar em casa se fazer nada, né? gastando dinheiro. Eu espero que a gente vai chegar a esse ponto. Foi um pouco o que você falou, utopia, né? Eu acho que é mais ou menos. Acho... Ah, desculpa, última coisa, perdão. Alguém aí da Firjan, a gente está lá no CTBE, por causa desse movimento, fomentando violentamente startups. Eu tive essa experiência e a gente tem recebido, inclusive, pessoal do exterior, Angel Capital, coisa assim, querendo fomentar. Se você tiver interesse, estamos de portas abertas. Pacheco perguntou da singularidade. É, primeiro, acho que a gente está muito longe desse momento, é muitas décadas ali morrer, no futuro. Sim. É, mas é, acho que é muito longe, então, seria uma futurologia muito distante aí. Acho que a gente pode ficar chutando o que aconteceria, mas acho que a gente não consegue. Gente, então, não havendo mais perguntas, eu peço a todos mais uma salva de palmas para os nossos excelentes E Eu encerro, então, essa mesa agradecendo mais uma vez a todos. Obrigada.